é o seguinte, eu estou vindo com a Madalena para a casa do Daniel eu separei para você Daniel, conforme eu havia prometido uma palmeira imperial Ué. e esse pinhão aqui foi de uma vez que eu fui lá em São Pedro de Caldas na volta nós pegamos um pouco até fiz uma matéria para o canal tiramos vários e eu estou trazendo para professores se você sentir de plantar igual seu pai falou daqui a 17 anos vai ter semente e aqui ó é uma como é que eu posso chamar isso aqui? É uma, uma flor. Ba uma baga, né? É, é uma flor e a semente dela. E tá vai ver como é que ela é. Vai dar uma flor assim, umas, folhas, umas flores vermelhas. E esse caiu alguma coisa na folhinha. Madalha. Tem mais semente aqui dela, Cícero? Tem mais? Não. Ah, então, mas não você vai deixar para a Jana ainda. Ah, ele. É, né? é, deixa Acho que, que se da Jana. Coisa. E aqui, acabou de cair alguma coisa ali em cima, escutei o barulho, mas depois não tem problema, não. É um pé de paineira. Por aqui eu não estou vendo não, deve ter, mas com certeza tem mas Ah, não tem, é difícil tem uma panela aqui. É. Então, é. essa aqui Estava fadada à morte Essa daqui essa aqui foi na semente Que eu tirei de uma palmeira Imperial da Prefeitura Municipal Da estado que eu trabalho Tirei essa sementinha, de 100 sementes que eu plantei Nasceram umas 20 já E essa aqui foi da vez que eu estava passando Ali em São Pedro De, de Caldas eu, eu e Madalena coletamos bastante lá E... Acabei que fizemos bastante sementinha e acabou vingando com umas 10 já, né? Por aí. Ó, mais né? Ou menos. Então, faz um bom uso que eu gostaria muito de ficar pelo menos na sombra dessa daqui um dia. né? não ficar <risos> sentado, né? É. Cadê, cadê a Degma? A Degma, eu achei que a, ela até uns retinhos, mas já está aqui. Agora ah, eu vou é? subir que eu tenho que passar lá na Janaína. Tem umas coisas para entregar lá. Capaz. É? Já. Tem, tem, tem. A, a, a Você tem quer ver de... alguma coisa aqui, mãe? Eu queria entregar pra ela as coisas que eu trouxe bom, gente, pra ela. eu fico muito feliz por vocês ah, já, que estão nos acompanhando aqui né? nessa que eu nossa eu que jornada que que você, dessa vez, tá bom? Virela, ela. Que legal. O que, que pô, você tá fazendo aí? Tá levando o nenê pra passear? Vira aqui, deixa eu ver só nenê. Vira ela pra me ver. Eu. Opa. Vira aí. Como chama sua nenê? Esse hum? aqui é É, Aí, Sim. Como ela é chama? vai vai Gostoso é brincar é na terra né? É gostoso. Quem passou lá é seu papai? Vou ali, tá? Tchau. Tchau. Tchau. Vou levar de presente para uma pessoa que gosta de plantas. Que que é essa flor que você sabe? Aqui, uh, conhece ele por, eles falam os, os beijinhos, né? Ah, beijinho. Que passarinho tá cantando aí, Daniel? Escutou lá? E, esse, e é sou o pichorrolet. Como que o que chama? Pichonrolê, ó. Pichô? É, e é. Não conheço. E né? Não conhece? Não. não. Esse, esse passarinho tava. é É. Os caras tá pegando aqui, levamos São Paulo e 500 50 quantas da Ah, tem mais aqui. é, é que. A lá, beija flor, é isso Esse que eu quero ver aqui, a Madalena não tinha visto. Eu vi. E eu vi. Tem um plástico de cá, beija flor. Aí eu não consigo te filmar não. Vem pra cá, vem. de lá, de lá, Não, ele espanta, já ah, foi embora. Ah, já foi embora. Já foi embora. Mas que, que florzinha mais delicada, é filho? Cheira? Ai, cheira. Tem cheirinho. Uhum. Uma flor cheirando outra sei, flor? Eu não sei. Eu não sei. Hein? É uma flor cheirando outra flor? Ela. Ô, falando com você, ó. É uma flor, <risos> não, uma flor. Caramba, Zô. É. Ela é cheira, faz, é faz ela. lembrar aquele chá de. Como é que chama? Erva cidreira? Não sei, eu não tô Foi entendendo O que um o mulher falou. Deixa, deixa, aqui a folha pra mim. Dá a... folha aqui, dá a folha. Cheira pra você ver. Mas, gente. Erva cidreira purinha. Opa! Opa, tá opa, opa, opa, opa, opa. Passou. Ai, é Foi embora. Vou embora, perdi. É cheiro de erva cidreira mesmo, gente. Por incrível mas que. Não, é. Não é não, erva não. Madalena, não sei não. Não dá para fazer um chazinho não? Tô vendo. Uma corruíra. Ele tem um cheiro de erva cidreira mesmo. Tá, hein? Não tem? Cheiro de erva cidreira. Deve ser uma máquina, né? Isso aí, no caso aí, eu nunca ouvi falar que isso faz chá desse, desse dessa planta, mas de repente. Esse também, acho que é da mesma família, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu esperar. Ah, esse aqui. Você lava esses quatro aqui. Se não esses quatro furos, que linda ainda aqui. Você vai ver. É, né? É a é. mesma família, Madalena. Mesmo cheiro. Faz, faz um quadrilha, com a beia fica quadradinho. Viu, Madalena? Mesmo cheiro. Mesmo cheiro? É. É. mesmo Acho cheiro. Acho que é da mesma família. Ela, eu comprei aquela fura lá. Falei assim, vou levar as aqui pra montar aquele pneu lá. E eu falei pra ela hoje, tava gravando. Falei, gostou? Ela gostou? a minha fura de novo, disse que é a fura. Ela gostava de dar lá. Né? Gostaram. Lá no seu deck tem dessa daqui, ó. Tá hein? Opa, tem uma corrida ali. Cadê a corruíra? Escondeu? Ah, essa aqui é, é begônia? Pequenininha, cadê que ela? ela be... né? É, né? Ah, é, né? Cadê a corruíra? tá lá. Brilhela! Não para? Ela tá brincando aí na casinha. Ah, foi embora. Tem que ficar esperto com criança, né, bem? Não responde, né, Sei que nem os nossos, responde. É. Não responde. Aqui não responde e a gente sabe que eles estão ali. E eles simplesmente. Achei lindinho que eu filmei parece, essa daqui. Parece artificial, né Cícero? Parece, chega a parecer mesmo. O alface. Que verde bonito, bem, diz que choveu muito aqui ontem, né? É. É. Ó, ó o que eu levei de... lá, que eu plantei naquele vaso, é aquele, ó Cícero. Aquela ah, lá, aquela, é aquele ali que é, você levou? É, a né Eu lembro que você estava lá. Esse copo minha... leite saiu no meio lá e não foi plantado aí. Uau, gente, ele... Eu não sei se ele veio só essa meia meia Ah, ele é, ele, ele, é, ele é roxo. Nossa, aqui outro aqui, que lindo, ó, outro vindo aqui, de, ó. De leite, eu não conhecia, não. Mas ele parece aquele um que a gente tem lá em casa que fala comigo ninguém pode, tipo, com ninguém É, faz lembrar pode? a folha do comigo que ninguém lindo. pode. Que lindo. É roxo, né? Roxo. Olha o contraste, gente. Aqui, ó. Dá para ver esse círculo. Dá, ué. O roxo e o e o branco. Lindo demais, né? Lindo. Tem água aqui dentro, ó. Tem água? Tem. Ai, tô com medo de quebrar. É. Senão, senão é, eu é quebrando. É, de repente, por uma infelicidade... Olha onde que saiu o cícero, ó. De lá. Onde que veio sair aqui, ó. Eu acho que não, hein? Ela vem? Acho que não. É outra semente. Deixa eu ver. Que veio aí. Ah, é. É. Verdade. Aí, Mas ó. ela enrama, viu, cícero? Ah, é? Aham. Uhum. Linda, né? Aqueles que da outra vez? É, dá pra fazer cerca-viva e vou te falar a verdade. Ninguém vai querer passar no lugar desse aqui, não. Porque olha quantos pinos você tem. Qual será o nome dessa qualidade de cartas né? Não sei. Olha o que eu vi, bem, ele fez um balanço lá embaixo para netinha dele balançar. Ah, Gente, eu vou até mostrar pra vocês, onde ele fez um balanço. para fez, quando ele colocou, né? Debaixo de um pé de árvore. Gostoso, hein? Então, é um entardecer tão maravilhoso aqui que dá gosto. Ela desceu lá agora, né, Bem? Desceu agora. Bem, Olha. ele falou. Nossa, esse barulho de água. Dá uma capaz de dormir, Cícero. Escutando o barulho da água. Vai. Olha, que lindo. Tá jogando na terra. Já mais pra frente, Madalena. Olha que beleza. Bastante. É só carpa? Não É só tilapa. tilapa. Aliás, perdão, é só tilapa, eu né? Porque tilapa. Carpa, carpa que existe tem também? Carpa de cima ali, ó. Ah, tá. Eu achei que fosse aqui. Ah, Olha lá, que lindo. é tilapa? acho que tem, Madana. Uhum. Olha o que tem, cair, pai, que só tilapa, né? <risos> <risos> <risos> a bovazinha chegou, agora... né? Você é Aí, a vovó chegou. Oi, tudo bem? bem? E você, tudo jóia? Tudo joia? bem, querida? Tudo jóia. Que bom. Tô muito suada. Já nem é normal. O calor desse, né? Tá, quente, tá, muito, né? Quente, né? tá muito quente, né? Está muito quente. É, o calor. Olha lá o avô caducando canetinha. a netinha. Olha lá o avô caducando com a netinha. E você tá assim aí, vermelho. Eu não posso Eu não posso tomar sol. Mas sol fica vermelhinha, o médico falou que é rosado. Vai ali se o senhor consegue filmar. Olha a agulhinha as caras, olha. É, é bem aqui, legal, é com é é essa certinha. É Você tem da vermelha também, amarela. É. Precisa arrumar um ângulo aqui melhor. É. Essas são lindas, não? Daí, tem uma o... que eu tenho o meio o... de Olha. que linda, Que lindo, né, Daniel? Aqui já é tem mais caro. Olha aquela amarelinha lá, ó. Olha ah, o papai chegou? o papai. Papai Olha quantos tem também, Ah, bastante. Eu vou botar um aqui. Tem uma, uma cárbara que ela bem verde, meio amarelada. A pessoa fica meio enverdeadinha. Amarelo. Aqui estou acompanhando Valeu. a minha princesa que Deus me deu. Ai. Ela gosta, olha como ela gosta. Ela vai levar um presente para uma amiga nossa, a esposa do Daniel, que ela trouxe. Trouxe uma plantinha para você. Prometeu. E está dando. Você quer aquele rabinho de lagarto? sei como chama. Ai, obrigada. Olha que bonitinho. Cheio de mudinha. Já. É, eu cheio de mudinha, você viu? Já veio com as mudinhas. Obrigada. Mudinha, Mais uma para sua coleção. Nossa. <risos> <risos> Quase não tem. Ó, ah, esse aqui é, no, é novo. É novo? Depois que você veio, eu, eu, eu comprei esse daqui. Esse daqui. Acho que é só. Ó, e trouxe uma, umas umas coisas ver, Você é, dá uma é, olhadinha? É. Tem outro saco é. lá que eu queria que você desse molhada. Se tem alguma coisa que se interessa. Ah, é, é roupa? roupa? Ah, vai servir, né? Deixa eu encostar não, eu vou aqui vou bem. Você busca lá pra mim? Puxa beijinha. é. Beijinha. Beijinha. Vai beijinha. Eu vou ali no carro Eu vou ali no carro Lá eu não vou lá. Vem da ela Vem pra ela É. Entra aqui nessa... É aqui, ó? É. Aí, pessoal, mais a de Deus aqui, ó. Sendo distribuído para as pessoas aqui, ó. Ela vai ver o que serve para eles. Aqui eles vão separar o que serve. Aquilo que ela achar que deve ficar, fica. Deixa eu ver aqui essa beleza de menina. Não, coloca o óculos, pode ver, Mirella. Tá Olha lá, é o outro está chegando, é tá tá chegando lá. Olha lá, está chegando. Ah, ali, o que patinho! Olha lá, está chegando. Olha lá, está sendo recebida com câmera e tudo. Faz o tininho assim, faz o tininho para não, não quero. quero, não quero, não quero, tá com vergonha? Esse aí é o meu outro neto, essa aqui é a minha filha menina Prazer, prazer. E nós conhecíamos só uma, né? É, só, só aquela né? É, só a Fala, fala, oi, filho. fala oi, oi, oi. oi, filho, fala oi, oi. oi fala oi dia. pra ela. Que velho, vai cair não, <risos> é que Ele tá com... É que é 6 anos e meio. Mas sempre que é que chegou, chegou agora, já isso aí vem um celebrar. Sete é. anos de janeiro. Daqui a pouco, né, é. Daniel? O que Bom, filho. Ah, mas contone, ó. eu Ah, Marco Antônio! Marco Antônio, o que é isso? Ele faz arte, ah, arte tá. também, viu? Deixa um né? Muita arte! Deixa eu ver o um negócio Com aqui. Tanto? O rapaz chegou não do é não serviço. Vem aqui, Ele deixou as coisas na casa dele, o que ele fez lá. Foi trabalhar, ó. Aquele lá. Então, eu vou levando para ah? o Josué também. Não perde tempo, pessoal. Está Tem na roça. Está ah, trabalhando lá, limpando os pés <risos> laranja, de limão, coisa assim. Ela